Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, para minha mãe também, o um cemitério aqui perto de casa, na realidade. É, a gente fez uma caminhadinha agora mais longa pela floresta e aí eu decidi vir aqui no cemitério para mostrar para minha mãe como que é o cemitério aqui da Dinamarca, a gente pode mostrar para vocês também. Então, é isso, bora um tour aqui no cemitério esse é, é o cemitério gente dinamarca aqui é. e se você é novo nesse canal já se inscreve não esquece de curtir e bora pro tour de hoje no cemitério uh. <risos> esse cemitério aqui tá mais pra pra lazer do que pra pra assustar <risos> é, é porque aqui geralmente os cemitérios aqui eles são nos jardins das igrejas mas esse aqui é um cemitério especial assim, mais cemitério mesmo mas se você for ver aqui ó, tem uma área bem verde então o pessoal caminha aqui tem gente que senta ali naqueles banquinhos a gente entrou pela entrada ali pela floresta mas tem a entrada principal que a gente pode mostrar para vocês também. E esse cemitério, mãe, e vocês que estão assistindo, ele é separado por algumas, algumas áreas. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. Bem grande. É bem grandão. Olha. Essa é a parte de trás aqui do cemitério. E eles estão sempre cuidando, claro, né, da grama, cortando os matos. Tá mais agora aqui no.. Agora é outono, né? Começou o outono. Então as folhas vão começar a cair. Vai ficar tudo seco de novo. Acabou Como eu que esse. Entra eles entram com o carro? É, eles entram com o carro lá na frente. Que cada área aqui tem um. algo simbólico. Olha, eu vou ler. Assim, eu vou tentar hein? lembrar. O Simon me explicou. É, aqui, ah, aqui na realidade, eu acho que é. Os bebês que nem chegaram a nascer, não sei se é aqui ou se é lá. É tipo bebê ou aborto, aborto. espontâneo. E aí eles colocaram esse tipo esse memorial ah. para as pessoas lembrarem, né? Tá vendo? Ó, tem um casal. Ah. E, que isso, que e aí eles trazem as, as flores e colocam aqui. Essa parte aqui, é, acho que tem a ver com aquele que eu mostrei do casal, é um, ele sempre tem a plaquinha explicando e aqui esse é tipo o túmulo 11 e esse túmulo ele é destinado às pessoas que perderam é, um bebê ou uma criancinha logo que nasceu ou perdeu assim logo no início, né? Aí eles fazem esse memorial e colocam ali é, uns bichinhos de pelúcia. Vou chegar mais perto e alguns brinquedinhos de criança Brinquedinho para para pra memória mesmo, né? Brinquedinhos. Um pouquinho triste esse é triste, esse né? túmulo aqui. Nossa. Os outros também, né, que é o cemitério Mas Vamos lá nos outros que o cemitério aqui é grande O sino tá tocando, não sei porquê Deixa eu ver aqui ó. Que eu Às vezes é porque Será que vai enterrar alguém? Não sei Ih, chegou carro ali Não, os carros sempre passam aqui Gente, será que nós um presente será. será o que, mãe? Será que nós vamos presenciar um enterro de um morto aqui na Um na enterro Marca? de um morto. <risos> Sim, Mas acho que não. Ali eu não vou filmar porque acabou de chegar gente. Oh, é. Então não é bom. Mas é aqui, esse que eu... Ah, eu... veio visitar uma. Alguma... É, às vezes o povo vem, traz flores. Começando a chover. Tá. Chove. Aqui já é outro tipo. Tá vendo? Esse não é separado oh, com... Que lindo. Aí tá vendo? É aqui é um jardim bem bonito. Gente, muito bonito. E agora começando a chover muito. É, gente, tá começando a chover. Vamos ter que fugir do, do cemitério. Muito bonito. É esse aqui, é mais isso: você coloca. As, você não divide, né? Você tem é. cada túmulo um do lado do outro, mas sem dividir como no outro. É. E eu acho que cada lugar é um preço diferente, porque aí, dependendo do lugar que você enterra a pessoa, você tem que cuidar do jardim. Por exemplo, nesse você tem que cuidar, não pode ter flores artificiais, tudo verdadeira, plantar, bonitinho, ou pagar para alguém cuidar do seu jardim, no sim. caso aqui no cemitério. É, aqui é mais simples, eu vou mostrar aqui no comecinho. Ele só tem os, só tem os números e as pessoas podem sim trazer flores, <risos> mas... Mas é só a pedra com o nome da pessoa ó. e em volta o... em volta todo o mato. É assim é o jeito daquilo. Tem algumas flores, tá vendo? É. Não vou pra lá, mas é tem é um jeito tipo um labirinto. É. Mas é tipo um labirinto aqui. Aqui, cada túmulo é em volta de uma árvore, ó. Olha que legal. Por exemplo, aqui, ó, tem os túmulos olha, olha. em volta dessa planta. Ali tem um túmulo uhum. em volta da árvore. Essa árvore tá Vamos. bonita. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, é seis túmulos em, em, volta, em volta de da uma árvore. árvore. Ou de plantas, né? Não, mas é. Olha, essa área é só assim, uma um túmulo em volta da árvore, os túmulos em volta das árvores, bem interessante o jeito que eles dividiram, acho que alguém deve ter morrido recentemente, mas ah, é, é, é, é é. eu não entendo muito como que eles fazem, se eles cremam aqui, eu vou perguntar por cima, e enterram só a caixa, Alguém deve ter morrido aí e botaram as flores. Oh. Bem diferente, bem eles diferente. fazem a, coroa grande, né? é aqui eles fazem um caminho na frente da igreja quando tá tendo velório. Velório é bem rápido e aí eles colocam as flores num caminho assim para as pessoas verem. E o corpo aqui demora tipo uma ou duas semanas para ser para ser compor... liberado para ah, o velório é, e não abre o caixão aqui nunca ninguém vê o morto Eita. e os caixões aqui são sempre brancos Nossa. então a gente Nossa. não fica velando é, eles... fica chorar, né? é, e eles não ficam velando a pessoa por horas aí, olha. às vezes a gente fica lá velando, velando, chorando Nossa. e aqui não aqui. esse aqui já é por exemplo, pinheiros é pinheiros não, mas árvores um e pinheiro. também o, aqui é a mesma árvore em todo lugar e aí você bota os túmulos virados. Vou virar para vocês. É, aqui, ó, tá vendo? Como é que é, mãe? É muito legal passear no cemitério aqui, é muito relaxante. É, e é bem bonito, né? Porque é muito. Aqui essa, esse jardim é só assim. Essas árvores tem que estar sempre cortadinhas e os túmulos em volta. Acho é. que é uma galinha, não parece uma galinha? Uma galinha? Parece uma galinha. Sei lá que isso parece, sei que é um bicho. <risos> parece uma galinha. Eu sei que é um bicho, mas que bicho que é, eu não sei. Vamos pro outro. é o quê? <risos> essa área aqui deve ser dos pobres, que não tem como pagar. É, essa aqui só tem os números, tá vendo? Só tem o um número no chão. Mas eu não sei se... Se... Já, já usaram ou gente, se, ou se essa área tá só... Mas apesar que tem flores ali, acho que já enterraram alguém ali. E essa área demarcada, provavelmente eles vão plantar alguma coisa. Não sei. Aqui, mas é com certeza, ou eles vão vir lá ainda, né? Mas com certeza deve ser dos pobres, coitados. Aqui, aqui na marca a gente tem pobre também. É, já enterraram alguém que morreu, ó. É. Morreu esse ano, 2021. É. Aqui, por ex... é. Aqui deve ser uma área que você não precisa ficar cuidando. Você só enterra. 968. Você só enterra a pessoa. E eu acho que não era dinamarquês, porque esse nome aí. É. Esse símbolo também é. tá bem é. diferente. Só é Primeira vez que eu vejo o túmulo assim. É? Deve ter sido agora, não sei o é. né? De 2021, mas colocaram o dia. Aqui deve ser tipo área que você só enterra e deixa por isso mesmo. E nunca mais volta. Aqui esse jardim já é... é com umas divisóriasinhas, ó. Ele é dividido. Olha, com pedrinhas. Cada um... Eles são divididos com as pedras. Eles estão até fazendo mais ali. Esse é o jeito dessa área aqui. Olha, ali atrás também, ó. Tá vendo? É dividido com as pedras Aí bota a pedra da pessoa, o nome dela, o ano. E os enfeites que às vezes eles querem, gostam de colocar, né? Aí é toda essa área. Eles estão ali trabalhando, fazendo. Não vou pra lá, não. Eles aqui, eles eu não cabem, sei. Eles fazem um buraco aqui. Ele é desse tamanho, morto? Não, mas eu acho que eles cremam, colocam numa caixa e aí bota aí. Ah, porque o defunto é grande. Tá? No caso daquele ali, acho que botou o caixão todo. É, porque você viu lá, aquele defunto lá é onde... Se você ah, souber, aí escreve escre... aí nos comentários. Eles, cre... eles Ah, mas aqui cremam muito. Aqui tem muito. Esse, da cremação né? Então, é difícil, é difícil. aí eu acho que eles enterram a caixa da pessoa os, as coisas dela que que não, ou eles fazem trema. só o, é, o memorial e aqui é assim também sem divisório, só as pedras só as pedras bem bonito eles fizeram uma roseira é, Olha botaram uma lindo. roseira aqui ó. essa roseira Algumas pessoas não são dinamarqueses. Esse é bem é um nome bem muçulmano. Esse é, é, esse não tem, tem alguns nomes nome é que são, não são daqui, algumas pessoas mas moram aqui já há muitos anos, né? E acabam sendo enterrados aqui também. Nunca pensei que eu ia fazer um tour no cemitério. Eu tô falando baixinho para não acordar os mortos. Ah, é. Minha mãe fala o tempo todo, aí cantar tá aqui no cemitério, ela quer falar baixo. Que quer querem incomodar o, o, os, mortos. os mortos. Mas tem aqui, ó, aqui também já é outro tipo. Ele é dividido com cerquinhas baixas e aí as pedras também. Tiveram tanta criatividade. É, eles separaram bem, bem bonitinho. Eles, eles dividiram bem direitinho. Aí aqui tem pra o lixo nada, e ali tem os vasilhamos para pegar tem água, para molhar. Aí as pessoas, a família, né, vem... Bom. Se elas não pagam para alguém, elas vêm e elas mesmo é, botam as plantas, cuidam do jardim da, da pessoa. Já vi várias pessoas aqui, Bom, aqui às vezes, cuidando. É. Aqui não. Geralmente, as, as... os túmulos não tem foto, igual no Brasil a gente às vezes. Coloca a foto da é. pessoa, né? Na pedra ou no túmulo. Não, não tem mesmo, só tem o nome. A gente achou uma vez, aí o Simão falou, nossa, é estranho mesmo ter. Porque é muito raro ter a foto de alguém no túmulo. Então, é algo que eles não fazem. Sempre o nome, é, a data né que a pessoa nasceu e morreu. E também, como fala, é... Às vezes uma frase que a pessoa gostava ou alguma coisa que ela gostava eles deixam ali. Já vi cerveja, já vi, às vezes, um brinquedinho. Essas coisas assim. Estamos indo pro final ah, e eu vou sai. mostrar para vocês que uma sair, outra viu? parte ali. Mas eles estão tirando foto ali também, ó, no cemitério. Ó, esse aqui é para quem, na verdade, não é enterrado no cemitério. Aí eles, acho que cremam, né? E gi... dão um fim, outro fim para para cinzas. E aí só fica a memória aqui mesmo. As flores. Para quem quiser pôr as flores aqui da pessoa que morreu. Aí fica aqui a memória da pessoa. Mas é isso, gente. Esse foi o tour aqui pelo cemitério. É... Conhecendo um pouco, né? E... e vendo como que é uma cultura diferente né até mesmo na hora da morte <risos> é. o jeito que eles têm essa é a área ali deles é da administração e tem uma capelinha ali que geralmente eu vou, eu vou mostrar geralmente eles fazem o velório né que é sim é tipo um culto geralmente eles fazem dura bem pouquinho bem rapidinho e depois eles já é, enterram a pessoa eu não sei exatamente como que é que funciona, se eles enterram o caixão, se eles cremam e tudo. Você não falou que aqui crema também. Que ali era um negócio de cremação, ó. Mas eu não sei se é isso mesmo. Talvez é. Essa é a capela que geralmente eles fazem os. Os velórios. E essa é a entrada aqui do cemitério. E é bem bonito quando tá. Neve, tudo isso aqui fica branco, tudo branco de neve, fica bem bonito. No frio fica tudo, é, no inverno fica tudo branco ou tudo marrom, né? Pelado, as árvores não tem nada. e Ai, deve ficar muito bonito, né? Fica, fica frio, bonito, né? É. Nossa. E aqui é a entradinha. Só fica difícil vir no cemitério no frio, né? Já é. pensou? Primeira Acelada. vez que eu vi esse cemitério foi no inverno, aí eu parei aqui com a minha bicicleta aqui na frente e fiquei admirando a, a beleza da neve aqui. Bonito, aí depois bonito. eu comecei a caminhar mais aqui quase todo dia. Eu vim a caminhar, que é calmo, tranquilo, sereno. É. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste lugar. lugar. <risos> <risos> mas é isso e hoje nós fizemos um tour pelo cemitério é um negócio meio esquisito Sim. mas na realidade aqui é super tranquilo as mas pessoas caminham, né? Tá ó, gente desconto. caminhando eu vi ali bicicleta. uns velhinhos de cadeira de roda eles empurrando ali uns velhinhos para caminhar porque na realidade acaba sendo um parque aqui com um cemitério, então Acaba que meio que é natural, né? E aqui, na Dinamarca, algo que eu acho bem interessante é que eles... Eles não dão muita ênfase na morte da pessoa. Tipo, morreu, morreu. Mas a gente é mais... Esse, né, claro, de ter o luto, de... Claro, né? Se alguém que morreu da nossa família que é bem... É importante, né? Tipo, eu sinto muita falta do meu pai e tudo. Mas é bem interessante aqui o jeito que eles o jeito que eles lidam com a morte eles são bem naturais eles não, não ficam né velando a pessoa por horas chorando demora o corpo da pessoa demora uns uns uma ou duas semanas para ser liberado aqui para um velório essas coisas assim então eu acho que a forma que eles lidam com a morte aqui na Dinamarca é bem natural é bem diferente diferente de nós né a gente é bem mais sentimental a gente é mais é, emocional também, né? E acho que... E a gente é mais... Um, um, um, o brasileiro é mais é, quente, né? A gente tem mais essa coisa de emoção. O dinamarquês é mais frio e eles lidam melhor, que eu acho que eles... Eu acho que é uma coisa que a gente poderia é, aprender. Gente, é, eu, eu, eu, eu acho que gente, é uma realidade da vida, né? E é uma coisa que a gente poderia aprender mesmo, porque... Esse vai ser o fim, né? A morte vai chegar para todo mundo, então tem que ter, ser real. É, e às vezes a gente não consegue Porque... lidar com a morte, a gente não consegue lidar com o a, a gente... E por isso sofrem isso de... demais, é às vezes as pessoas não estão tá, tá preparadas, falam que ah, não estão preparadas para a morte, mas a gente tem que encarar a realidade que vai acontecer com todos é, Mas é algo que eu acho bem interessante Eu, eu falo aqui, mas eu, eu também eu, eu, Se alguém morrer, com certeza eu vou ficar muito triste E viver né, o luto e tal Mas eu fico reparando no jeito deles Quando eles fazem um velório Quando tem um velório Como eles são mais naturais assim, mais, Eles lidam mais fáceis com a morte aqui É o que eu já reparei Posso estar errada, mas é o que eu já reparei então que é isso, Eu acho que a gente também pode refletir um pouco sobre isso andando aqui no cemitério, é. tá bom? <risos> é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ok, gente. Tchau. Tchau. Beijo, Beijo. Tchau, para todo mundo aí no Brasil.